Olá, Fabrício Venâncio aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo esse vídeo, um vídeo um pouco diferente né, do que você está acostumado, se você já acompanha aí o canal, eu realmente aparecendo aqui, mas vez por outra eu vou fazer esse tipo de vídeo, né, vou continuar postando as terças e quintas, né, assim como de costume, mas vez por outra eu vou fazer um vídeo assim, esporadicamente, pra, às vezes para responder algumas perguntas né, que os que a galera deixa, pode ser que você deixou aí nos comentários e também quando vem, às vezes é, vem uma, uma intuição mesmo assim, né, para ah, falar sobre isso, então vou gravar um vídeo para falar especificamente sobre um tema assim vez por outra, tá? nesse vídeo especificamente eu quero falar sobre visualização, né? no último vídeo, né, no, último, no vídeo da, da última quinta-feira, é, eu falei como usar a visualização criativa né, ou a imaginação. Tá? É, deu para ver, acho que ficou muito bem é, explicado, deu para entender pelo que eu percebi assim pelos comentários, porém algumas pessoas né, é, mostraram que tem alguma dificuldade com relação a isso, né, de não conseguir visualizar, né, mesmo seguindo aqueles passos não conseguir fazer isso. Então esse vídeo é para ajudar você que porventura tem essa dúvida tá, com relação aí na parte de visualização ou imaginação. Eu até anotei aqui para não, não esquecer, né? Como não vai ter como editar aqui, então, para ficar mais fácil, para é, realmente o vídeo ficar bem interativo mesmo. Primeira coisa, tá? O primeiro erro com relação a, a visualização, um, um dos principais motivos, né, de, das pessoas não conseguirem, é tentar controlar a mente, tá? Então, essa é a primeira coisa. É, normalmente né, eu sugiro fazer isso ao dormir, normalmente é um período que a gente está é mais fácil né, de ser sugestionado. Só que aí a gente, o que, que acontece? Normalmente a gente vai deitar, só que a mente fica ali, né, aquele turbilhão, e a gente fica tentando parar a mente. Né? Então, Vem o pensamento, a gente fala, não, eu não quero pensar nisso, não, eu não quero pensar naquilo outro, não, eu não quero pensar naquilo outro, e o pensamento vem. Isso é incontrolável, tá? É impossível controlar os pensamentos. Essa é a mesma dificuldade né, que, que acontece quando a pessoa começa a meditar. Né? Se você já tentou meditar alguma vez, né? ficar em estado de, de pura presença mesmo, é, às vezes isso acontece também, querer parar a mente e isso é impossível, tá? Então, o que, o que é possível de fazer é você, vamos dizer assim, cansar a mente, tá, cansar a mente. O que quer dizer? É você deixar os pensamentos irem, tá, você não se identificar com eles, ou seja, não interagir ali com o pensamento, né? veio um pensamento, você não fica ali raciocinando em cima dele, você deixa que do mesmo jeito que ele veio, ele vai embora, tá, e aí você vai cansando a mente, né, chega uma hora que sua mente fala, tá. Beleza, eu vou parar por aqui porque já vi que você não, não quer conversa mesmo, então deixa você tranquilo. Tá? Então essa é a primeira coisa, não tente parar os pensamentos, tá? deixa eles virem e vai chegar uma hora que ele vai parar de vir, né? se você não é, interagir com eles, e aí você vai estar em estado de, de pura presença mesmo, que aí vai facilitar muito a visualização. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte, é, a visualização é uma... Uma das formas tá, de você conseguir realmente é, materializar aquilo que você quer. É, o que, que, o que, que é um importante você entender é o princípio, né? Qual que é a ideia por trás da visualização ou de qualquer outra técnica? É inserir uma ideia na sua mente subconsciente, tá? A, a, a ideia é isso, tá? E aí tem várias formas, tá? Eu até comparo normalmente isso com emagrecer, né? Tem lá o ato de emagrecer, mas tem várias formas. Tem é, como emagrecer fazendo dieta, fazendo academia, crossfit, natação, caminhada, enfim. Tem várias formas de emagrecer. E imprimir algo na mente subconsciente também tem várias formas, tá? Então, se você... Eu vou passar aqui né, uma forma para facilitar suas visualizações, mas se porventura você perceber que realmente está é, difícil para você conseguir isso, você pode tentar outras técnicas, né? como, por exemplo, as afirmações positivas, né? é uma forma, a melhor possível, né? eu já até falei isso em outros vídeos aqui no canal, que é você ter uma experiência física, se for possível, né? você ter uma experiência física daquilo que você quer manifestar, é a melhor forma possível, né? aquilo ajuda, quando você tem uma experiência física, você vai simplesmente lembrar daquela experiência, então fica tudo mais simples. Tá? Então, não é obrigatório a visualização, dependendo do que for que você quiser manifestar, você pode usar outras técnicas, beleza? E agora aqui o como resolver realmente né, a questão da, da visualização, se você tem dificuldade nesse sentido. É, uma coisa, eu, eu vi três comentários né, de, das pessoas falando exatamente sobre não conseguir fazer a visualização. Quando você fala, né, quando você fala, olha, você fala, né, quando você fala, olha, não consigo fazer ou tenho dificuldade em fazer, o que, que você está fazendo? Você está sugestionando a sua mente subconsciente. Então, você está colocando uma sugestão ali, ó, não consigo. E aí, quando você tenta fazer, obviamente, você não vai conseguir. Então, uma forma né, de você fazer isso é, em vez de você fazer a visualização do que você quer, né, se você tem essa dificuldade, é você sugestionar que é fácil fazer a visualização. Né? Então, você vai colocar na sua mente subconsciente, e você sabe né, que é possível colocar absolutamente qualquer coisa, mas você vai colocar essa informação de que é simples. Tá? Eu até fiz aqui uma afirmação bem simples. Né? Então, funciona do mesmo jeito. Né? Por exemplo, antes de dormir, você lá em estado tranquilo e você pode dizer o seguinte, olha... É, minha mente é perfeita. Consigo visualizar e manter meus objetivos em minha mente de forma fácil, sem nenhum esforço. Sou grato. Então, isso é uma afirmação que você pode fazer. É claro que uma forma é, com mais emoção, sentindo realmente isso, né? que isso é uma realidade. Então, se você tem dificuldade aí na, na visualização, antes de visualizar o que você quer, é preciso você tirar essa sugestão da sua mente de que é difícil, de que você não consegue e uma forma é fazendo isso que eu coloquei aqui, tá fazendo uma afirmação simples como essa. Beleza? Então esse foi um vídeo aí relativamente rápido para esclarecer um pouco mais sobre isso. É, como eu já comentei em outros vídeos, se você tem dúvida né, com relação... A isso eu tenho um guia gratuito né, para você fazer o download, que eu manifeste seus desejos, onde eu mostro lá passo a passo como fazer tanto visualização como outras técnicas também. Se você tem dúvida com relação a isso, eu sugiro que você faça o download. Beleza? É isso então. Um grande abraço e até o próximo vídeo.